Ok, né? Vou gravar então minhas férias parte 2. <risos> Meu nome é Vanessa, você está no canal Vitamina Maluca, onde nós misturamos autismo, surdez e viagens. Nós estávamos no vídeo anterior falando de férias. Eu, como uma viajante autista, digo, é muito bom ficar em casa, é muito bom não sair da nossa zona de conforto, mas é muito bom também ir lá dar uma espiada em como é o um mundo fora do nosso mundinho. Então, eu super indico que você faça pelo menos uma viagem que você tenha muita, muita vontade, entendeu? E agora a gente vai falar da duração. Eu acho que pra gente saber qual é o nosso real e verdadeiro limite, a gente tem que ir começando com um pouco, aumentando e observando. Então, as nossas viagens iniciais, elas eram mais curtas pra gente... E testando, se acostumando mesmo. É, o Rafael, ele tem um limite muito maior do que o meu. Ele fica de boa um mês. Eu acho que ele vai sentir a vontade que eu tenho de voltar pra casa, assim, quando dá uns três meses fora, por aí. Para mim, o limite é duas, duas semanas é a, a viagem perfeita. Estourando três semanas. Mas a terceira semana sempre dá problema. Então, assim... Eu já observei isso, na terceira semana eu fico mais distraída que o normal, eu já fico mais cansada, A meu nível de atenção vai baixando, é onde os acidentes acontecem. Então assim, na terceira semana de uma viagem eu quebrei o pé em Madrid. Na terceira semana de uma viagem eu caí no meio da rua, Inexplicável, não sei explicar como foi aquela. Eu, eu tava na calçada parada quando eu vi, eu tava no meio da rua de joelho e mão no chão em Budapeste. Por Deus que não passou nenhum carro e me atropelou. Então, assim, a terceira semana é a semana de o meu humor já dá uma descontrolada, vamos falar assim. Todos toda a minha. A minha versão Vanessa tolerante, dá uma diminuída e os acidentes acontecem. Então assim, para mim, viagem perfeita duas semanas. Ah, vou aproveitar esse vídeo para falar do ritmo de viagem. Gente, eu sou doida para ir para o Egito numa excursão de, de uma empresa que chama MacTube. Eu acompanho eles, né, então assim, eu acho super legal, uma vibração super legal, só que eu não me vejo lá, entendeu? Por quê? Porque eu conheço meu ritmo em viagem e eu sei que ela não se encaixa com a nenhuma excursão. Por quê? Porque pra mim me sentir confortável, eu tenho que seguir um esquema onde eu sou uma viajante meio período. Eu sei que tem muita gente que fala, se fala mal mesmo, fala assim, ah, dormir dorme em casa, vai dormir pagando em euro, dormir pagando em dólar, meu, vou, vou porque eu preciso descansar para no outro dia conseguir passear um pouco. Se eu colocar quente um, dois, três dias, meu, no quarto dia eu vou ter um... Ataque, vou acabar matando alguém ou me matando, sei lá, eu, eu não, não respondo por mim, entendeu? Então assim, a gente já conhece o ritmo. A gente sempre organiza a viagem de forma que eu tenha na, no dia dois pontos de interesse meu. Então assim, a gente sai, acorda cedo, sai de manhã, eu sei que eu vou nesse ponto e nesse ponto. Se tiver algum lugar entre os dois pontos, é bônus, entendeu? E quem seleciona os pontos sou eu mesma. Então, isso me dá estímulo, porque fui eu que escolhi o ponto. Então, assim, eu quero realmente ir naqueles dois pontos. E eu já sei mais ou menos o que tem no trajeto, porque todos os pontos que a gente tem interesse, a gente coloca no Google Maps. Então, uma dica é... Meu, usa o Google Maps, que você coloca os pontos que você tem interesse, os tipo em roxo. Os se sobrar tempo, ou se esbarrar em verde. Daí você vê qual que tá perto, quantos quarteirões, dá pra dar uma desviada pra passar e vai se organizando. Então eu já falei, eu sou uma viajante meio período a gente acaba escolhendo sempre hotel próximo a transporte público para facilitar o meu retorno então assim, a gente sai de manhã, vai nos meus dois pontos se tiver alguma coisa extra, bônus ok e eu terminei os meus dois pontos, eu já estou meio que liberado. então a gente almoça, hoje já almoçou e eu volto para o hotel e o Rafael continua no ritmo dele é o jeito que a gente encontrou para conciliar duas pessoas tão diferentes. Agora eu vou pedir para você se inscrever e vou dar a dica final. A dica final é, se você está viajando e levando uma pessoa autista com você, é super importante que ela tenha em mente tudo o que vai ser feito. Então, assim, fala para ela e mostra o roteiro, talvez mostre um mapa, onde você vai naquele dia, quando for de manhã, e à noite, antes de dormir, você já acerta qual é o percurso do dia seguinte, isso é muito bom, isso é super calmante, tranquilizador, e você já dorme tendo essa ideia, daí no dia seguinte você vai relembrar, vai reforçar, ó, hoje a gente vai nesse ponto e nesse ponto, ok? Ó. Uma vida boa e longa a todos!